Hoje eu vou te mostrar três formas de você usar o preto e sair do comum. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu sou estrategista de estilo. O preto tá na vida de muita mulher por vários motivos. Pode ser porque o preto emagrece, porque o preto vai com tudo. A verdade é que até pra gente usar preto, cor preta, né? A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa de uma intenção. Então, por que você tá usando preto? Eu uso preto porque eu acho mais fácil de combinar com as cores. Eu uso preto porque tem algum outro significado na minha vida. Então, assim, você, é necessário que você ache esse porque essa intenção de usar preto. Bom, eu, no meu caso, eu me sinto muito melhor de preto. E eu acho que as minhas roupas é, casam muito bem com o meu estilo, meu estilo de vida. Então, eu uso bastante. Já passei por, né, como vocês sabem, já usei muita cor... É, já usei algumas estampas, mas a cor, né, o preto é algo que eu me sinto bem. Então, o que eu faço para sair do comum? Mesmo quando eu tô toda de preto. Uma das coisas que eu acho que é legal para você começar a pensar é a modelagem. O que é a modelagem? É a forma da peça, né? Então, o preto pode ser uma camisa preta, pode ser... Bem larga, né, que é oversized, pode ser bem justa, ela pode ter a manguinha aqui, pode ter a manga aqui, mais larga, pode ter um decote V, e essa é a modelagem da peça. Então, você tem que investir em modelagens que vão fazer com que você sinta bem e vão passar a mensagem correta. Então, você tem que apostar na modelagem que mais tem a ver com você, com o teu estilo pessoal e com o teu estilo de vida. Se você ainda não sabe qual é o seu estilo pessoal, eu sugiro que você comece, então, pensando no teu lifestyle, no teu estilo de vida. O que, é que você faz, o que você costuma fazer, onde você trabalha, e aí você direciona isso para o teu estilo pessoal. Então, você vai preferir uma modelagem mais estruturada, se você estiver trabalhando em um ambiente formal, se você é uma pessoa mais séria, se você quer também ser levada mais a séria, são as linhas mais retas, um tecido mais estruturado, como o blazer e a calça de alfaiataria. Se você é bem mais despojado, o teu trabalho, né, o teu emprego é super informal, você pode também apostar numa, em uma modelagem mais soltinha, mais fluida. Uh, pode abusar também das malhas, dos tecidos bem leves. Outra coisa legal, né, um elemento que é muito bacana, prestar atenção, é a proporção. O ideal, quando a gente está toda de preto, nesse look monocromático preto, é que as proporções sejam bem legais, tá? Aqui você vê que é um, eu tô com um body, tá? E ele é bem mais ajustado, mas ele tem esses detalhes aqui. Então, ele já deixa a proporção mais adequada pro meu estilo pessoal. Então, como eu tô aqui com um body mais justinho, o que eu faço? Eu coloco sempre uma calça de alfaiataria, que é bem solta, ou uma calça de sarja também. Pode ser uma calça de sarja, é, pode ser uma pantacur. Pode ser uma justinha também, mas que tenha, que deixe leve essa proporção. Isso eu tô falando do meu estilo, mas que você também pode usar. Então, ou você vai fazer o lance do equilíbrio, uma peça mais justa e a outra peça mais larga, ou você vai, ou você vai deixar também tudo bem largo, bem solto, que também funciona muito bem. Para você não cair naquele look, né, que você parece um macacão que você tá vestido... Vestindo, você pode usar e abusar das texturas. Então, se você vai colocar, um, eu tenho um body também que é de veludo, e ele tem a, a alça fininha. Então, normalmente eu coloco com uma calça de sarja, ou eu coloco com tecido bem levinho, sempre contrastando. Então, se você vai usar uma camisa de seda, né, você pode preferir também uma calça de linho. Só para não sair, sabe, com um conjuntinho. Isso funciona bem, você consegue sair do básico. Consegue usar o preto, o né, look monocromático a seu favor e de uma forma muito fashionista. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte e me segue sempre para mais dicas.